O problema 3 é um problema também que envolve cálculo de felicidade É um problema simples, apesar de parecer complexo, é um problema que vai exigir um pouquinho mais de organização dos dados, porque nesse caso a gente não tem uma figura com formato geométrico conhecido. Né? Diferente do, das figuras que foram consideradas no problema 2. Aqui a gente tem uma figura no formato de L onde não existem é, equações para que sejam determinadas a área e o volume né, de partículas com esse formato. Então, aqui a gente vai ter que organizar um pouquinho diferente, mas o raciocínio não vai mudar. Ah, o problema fornece aqui algumas das dimensões dessa partícula. Através dessas dimensões, é possível a gente determinar né, dimensões específicas, né, mesmo que a gente fragmente essas partículas em duas ou mais né? no caso aqui nesse caso a gente poderia fragmentar em duas a gente vai fazer isso em duas Bom, o cálculo da esfericidade né, pela a teoria né, comparando uma partícula não esférica com uma partícula esférica é a relação entre a área superficial que uma esfera apresenta onde o volume dessa esfera seja igual ao volume da partícula que a gente está avaliando. Então, se a gente determina o volume dessa partícula que a gente está considerando, né, a gente tem como determinar o diâmetro da esfera correspondente a esse volume. Com o diâmetro correspondente, é possível calcular qual é a área dessa esfera. Tá? Entendo a área da esfera e a área da partícula, o problema está resolvido. Para resolver esse problema, eu optei em fragmentar essa partícula em duas. Então, a gente teria, né, para avaliação dos dados e organização dos dados para os cálculos do problema, duas partículas independentes, onde na prática a gente teria uma só, né, duas partículas unidas, formando uma única partícula, que é a partícula de formato geométrico original dado no problema. Quando a gente divide essa partícula em duas, observe que aqui a gente tem uma marcação em tom avermelhado que foi feito propositalmente para identificar o que não vai fazer parte do cálculo da área superficial. O que seria a área superficial? Se a gente mergulhar essa partícula, num copo com água, por exemplo, né, e supondo que essa partícula ela não seja porosa, ela seja é, é, macia, inerte maciço, o que, que vai acontecer com a superfície dessa partícula? Né? Apenas o que está por fora dessa partícula vai entrar em contato com o líquido. Né? Então, o líquido ele vai molhar apenas as paredes externas dessa partícula. Quando a gente divide a partícula em duas, né, se no caso eu mergulhar essas partículas independentemente, essa região aqui ó, ela vai entrar em contato com o líquido, né, assim como esta também. Acontece que a partícula não é dividida. Essa partícula está, essa área ela está colada nessa outra área aqui. Então, a área da figura 1, a área vermelha da figura 1, está colada com a vermelha da figura 2. E por esse motivo, essa área aqui não faz parte da quantificação da área superficial né, dessas duas partículas. E a gente vai precisar considerar né, essas áreas e diminuir o valor total dessas partículas. O cálculo para a área do paralelepípedo 1, que seria a figura 1, que eu estou chamando, né, é facilmente determinada aqui. É duas vezes né, a área correspondente a essa região, a gente tem uma área aqui que é igual à área do lado oposto, a gente tem mais a área correspondente a esta região, onde a gente também tem duas, aqui embaixo é exatamente igual à de cima, e a gente tem essa área aqui, ó, que é exatamente igual à área né, das costas da partícula aqui né, dessa, dessa figura. Só que aqui a gente tem que tá estar considerando, quando a gente multiplica por 2, a gente considera a área toda dessa região. Mas a gente tem que desconsiderar essa área. Então a gente diminui justamente desse valor correspondente. Ou seja, dois vezes 2 vezes 2,5, que é a altura correspondente dessa partícula. Isso me dá uma área de 41 centímetros quadrados. Fazendo o mesmo para a figura 2, a gente vai obter uma área de 50 cm². Né? Lembrando que aqui a gente vai diminuir dessa área, que é a mesma área que a gente diminuiu na figura 1, um, tá? que inclusive está repetido. Ó, tá? Somando as duas áreas, a gente obtém uma área total de 91 cm². Então, essa partícula aqui, ela vai apresentar uma área superficial total de 91 centímetros quadrados. Volume da partícula. O volume da partícula, a gente é, é, pode somar os volumes das duas partículas, das duas figuras independentes, né, já que a soma dos volumes vai dar o volume total. Nesse caso, a gente não vai diminuir né, dessa região. A gente não está considerando aqui, superficial, né? área superficial, a gente está considerando volume, a gente está considerando profundidade. Então, se eu pegar e abrir uma tampa aqui em cima e encher de líquido, né? todo esse volume vai ser ocupado. Então, eu considero todas as dimensões, assim como na figura 2. Ah, então, na partícula 1, um, a gente obtém um volume de 20 centímetros cúbicos, enquanto que na partícula 2, a gente obtém um volume de 25 centímetros cúbicos. Se me dá um volume total de 45 centímetros cúbicos. Agora, o nosso problema já está quase resolvido, porque, especificamente, para esse problema, a maior dificuldade talvez seria organizar os dados para quantificar esse volume. E a gente acaba de fazer isso. Pela definição, né, deve existir uma igualdade entre o volume da esfera e do volume da partícula. O volume da partícula a gente acabou de calcular. O volume da esfera, a gente sabe que é uma função do diâmetro. Isolando esse diâmetro, obtemos um valor né, para a esfera correspondente a este volume de 45 cúbicos. Com o diâmetro determinado, é possível a gente determinar a área correspondente, a área superficial dessa esfera correspondente a, a esse diâmetro, que dá 61,18 quadrados. Agora, o nosso problema está resolvido porque o que a gente precisa, a gente já tem calculado, que é a área superficial da esfera, que apresente o mesmo volume da partícula, e a área superficial da partícula. Substituindo os valores, a gente obtém uma esfericidade de 0,672. Poderíamos também ter aplicado direto na equação, né? a equação que considera o diâmetro equivalente. Né? Lembrando que esse diâmetro equivalente ele é uma função do volume da partícula. Substituindo os valores, né, VP e AP, que a gente já calculou, a gente obtém o mesmo resultado, né, a mesma resposta. Tá? Então, o problema está finalizado.